vim aqui pra dizer pra você que o VEDA encerra hoje. Hoje é o dia 31 de agosto, é o dia que encerra o VEDA, o vídeo todos os dias no canal aqui do Mulher Mais de 40. moda, beleza, culinária, maquiagem, resenhas, várias resenhas, várias dicas, teve muita dica, muito conteúdo no canal para você que está assistindo agora, que está chegando agora nesse vídeo de encerramento, para poder voltar e assistir os outros 30 vídeos que foram disponibilizados todo dia aqui no canal. Eu amei fazer esses vídeos, eu amei trazer esse conteúdo, informação, enfim, foi um momento em que eu realmente consegui trazer bastante conteúdo para o canal, já que os nossos vídeos normalmente voltam a partir de setembro. Eles voltam a ser uma vez por semana. Quem sabe a gente não passa para duas vezes por semana? Hum. Olha, vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, colocar aqui nos comentários o que, que você acha. Um ou dois vídeos por semana. Hein? E eu não poderia deixar de agradecer. Gente, Deus foi maravilhoso em poder me dar saúde. Eu fiquei gripada, fiquei resfriada, mas olha, isso não tirou nem um pouquinho o ritmo e o pique para esse vídeo. É claro que eu fiquei assim, meio rouca, meio afônica, meio fungando. E aí vocês me desculpem aí, né, pelas fungadas. Mas foi perfeito, fui maravilhoso, graças a Deus deu tudo. Tudo certo, então quero agradecer muito, muito a Deus por ter me dado forças, por ter me dado saúde, para eu ter conseguido fazer tudo isso. E eu gostaria também de agradecer a você que se inscreveu no canal, que fez comentários, que trocou ideias, que curtiu o vídeo. Saiba que essa sua participação é muito importante para o crescimento do canal, para a gente poder trazer mais conteúdo ainda. E o mais legal é que as pessoas que participaram nos comentários dos vídeos, foram escolhidas para ganhar brindes do Mulher Mais de 40. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. E um agradecimento assim, ó, muito especial pra toda a minha família que me apoiou nisso, principalmente meu marido e meu filho que estiveram comigo do meu lado o tempo inteiro. Silêncio que a mamãe tá gravando. Ninguém fala, ninguém faz barulho. Então assim, todo mundo envolvido, todo mundo participando. Isso é maravilhoso. Isso é, isso não tem preço, a gente tem esse apoio para poder trazer tudo isso para vocês. Então é isso, encerra-se hoje o VEDA aqui no Mulher Mais de 40 e a gente segue o mês de setembro com o vídeo Toda quarta-feira à noite. Não esquece, se você acha que a gente pode ter dois vídeos por semana, deixa aqui nos comentários, olha, qual é o melhor dia da semana que você gostaria de ver, além de quarta-feira. Que tal? Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.